Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham visto o outro vídeo que eu postei de madrugada, né, de ontem. E foram tantas imagens bonitas feitas pelo drone, pilotado pelo Júnior Fischer, que eu vou colocar mais imagens aqui, separei um pouco para não ficar um vídeo muito grande, mas a qualidade das imagens feitas por ele, o setup que ele coloca, o ajuste de câmera... Dos princípios da fotografia, né? Da captação de imagens, ISO, abertura, exposição. Foram imagens assim muito bonitas e também a movimentação que ele faz com o drone. Está sendo um aprendizado muito grande para mim. Isso então, eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Vou fazer um vídeo agora pegando o resto das imagens que eu não coloquei no vídeo de ontem. Outra coisa importante aqui em Apiaí, Vale do Ribeira, existem algumas coisas que vale a pena a gente conhecer e, se possível, pessoalmente, né? Não só é, pesquisando no Google ou vendo os vídeos. Mas se você tiver a oportunidade de um dia vir para cá, vale a pena conhecer as cavernas, que eu já falei no outro vídeo. A maior abertura de boca de caverna do mundo está aqui. A maior concentração de cavernas do mundo está aqui. A gente desce para Iporanga, né? E ali está o Petar, que é o Parque Estadual do Alto do Ribeira pertence aqui a nossa linda região e vale a pena passar por aqui outras coisas importantes que nós temos aqui em Apiaí é o pastel encapotado que eu vou tentar encontrar aqui depois vou sair pelas ruas e ver em qual bar que a gente consegue encontrar para aqueles que não tem problema com azia é comer <risos> e passar bem agora aqueles que têm é comer e passar mal mas é muito bom esse pastel tá? na minha infância eu comia demais é o encapotado é o pastel de farinha de milho. Depois eu vou tentar sair aí e tentar encontrar algum pra gente, pelo menos, mostrar.